E hoje estou aqui pra falar de dois medos que Normalmente quem usa amuletas tem Todo mundo sabe que esses dois medos que eu tenho Me apavoram e muito E um desses medos, sem dúvida, é medo de chuva Por que que eu tenho medo de chuva? Vou contar pra você Eu tava saindo do serviço e tava chovendo E tava tudo molhado a rua e eu acabei escorregando numa caixa de elétrica da Celeste e acabei me molhando todo, então isso já dá uma dimensão do que o um medo de chuva me traz, eu fico em pânico, porque eu não tenho segurança quando Está molhado porque a moleta escorrega e eu não... Quando meu corpo pende para frente e eu não consigo mais voltar, então eu posso me machucar, aí é sério. Outro medo relacionado à água é piso molhado. Quando eu vejo que uma faxineira está passando pano ou minha mãe está passando pano em casa, eu já fico meio com o pé atrás, será que eu vou... Será que eu espero enxugar e, e aí o Leandrinho passa um aperto, porque geralmente a moleta vai escorregar e não vai ter volta. O segundo medo que eu tenho, que não envolve chuva, mas envolve outra coisa importante, envolve a acessibilidade de lugares. E eu vou dizer uma coisa para você, quando você pensa em inclusão de pessoas portadoras com deficiência, você já logo tem que pensar em, em, em, em acessibilidade, porque eu acho muito importante tu falar em inclusão e, e pôr acessibilidade em primeiro lugar, porque se não tiver acessibilidade não há inclusão. E eu sempre, quando vou sair para lugares tipo baladas, bares, shoppings, lojas, eu fico me pensando, e aí, será que lá vai ter vaga de estacionamento reservada para deficiente? Será que lá vai ter rampas, banheiros adaptados? Porque isso é muito, muito importante para nós deficientes quando quando o lugar é acessível porque dá mais autonomia, tu pode fazer as coisas sem pedir ajuda para ninguém e o que o deficiente quer é ser, é ser independente e se tu não tem acessibilidade num lugar, você não está incluindo o deficiente, você está dizendo pro deficiente não venha nesse lugar, tu não é bem-vindo e assim você perde muitas oportunidades de tem clientes, bem é isso que eu queria falar, espero que você tenha gostado, deixa seu curtir aí, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, ative o sininho para receber notificação, me segue nas redes sociais que estão aparecendo aqui no vídeo e até mais, tchau tchau.